eu fico muito contente com essa, essa organização e com essa iniciativa conjunta aí de ABC, L'Oreal e Unesco. Então, sem dúvida ter 556 inscrições de um ano como esse é um retorno muito interessante para o nosso programa. Esse trabalho aí é, é realmente importantíssimo para a ciência brasileira. Para fazer isso, nós temos que ter uma grande diversidade. <risos> e fazer 15 anos de edição nacional não é pouca coisa. Né? Uhum. Bem em nome da L'Oréal Brasil, da Academia Brasileira de Ciências e da Unesco Brasil, dar os parabéns, porque você é uma das sete vencedoras do Programa para Mulheres da Ciência 2020. Muito obrigada né, pela, pela notícia. Eu fico tão honrada, fico tão feliz. Queria agradecer, então, né, pela revisão delicada e, de, e detalhada do projeto e, enfim, por ter né, sido uma, um dos projetos escolhidos. Nossa, muito feliz mesmo. Conquistar um prêmio dessa envergadura hoje né, no Brasil, é, para a carreira científica é uma coisa muito importante e relevante. Sete vencedoras do Programa Mulheres da Ciência 2020. Seríssimo, seríssimo. Nossa. <risos> Ai, não acredito! Então, eu fui inspirada por uma mulher fantástica e eu tenho certeza que esse programa vai me dar chances maior de incentivar outras pessoas, outras meninas a seguir essa carreira fantástica. Que bacana! Parabéns. Muito legal! Que você inspira residentes, que você, que a sua dedicação, o que você faz, serve de modelo é, para a gente pensar onde a gente quer chegar. Estou onde... muito feliz. E emocionada também. Sim, porque... sim. Nossa, nem acredito. Estou toda arrepiada. É, isso é essencial para conseguir alavancar os meus alunos agora. É, é sensacional. É, sinceramente, acho que essas iniciativas são super importantes. Para, para la ciencia, sabe? Para la ciencia toda. Y para mostrar a, a todas esas mujeres que, que pueden hacer ciencia y que haciendo ciencia, usted también puede tener éxito.